Eu sou a Anitta e esse aqui é o e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma singela homenagem ao patrono da educação brasileira que completaria 100 anos no próximo dia 19 de setembro, o Paulo Freire. Nesse vídeo a gente vai falar de alguns conceitos importantes da obra freiriana para os professores de história, então fica comigo depois da vinheta. <música> Especial para os nossos apoiadores no Padrim. Se tu ainda não conhece as recompensas então, de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é baseado no livro Dicionário Paulo Freire, da Editora Autêntica, que é organizado pelos professores Danilo R. Streck, Euclides Redin e Jaime José Zitkowski. E esse livro, então, ele contém vários verbetes que são baseados então, em conceitos que Paulo Freire utilizou nas suas obras mas também na história de vida do Paulo Freire. E hoje eu selecionei quatro conceitos da obra freiriana para a gente pensar um pouco mais sobre a aula de história e a práxis dos historiadores como um todo. Bom, o primeiro conceito é história. E para Paulo Freire, então, história é um conceito que está presente enquanto a gente se entender em sujeitos histórico-sociais. E aí a gente se compreendeu no nosso papel no mundo, né, a nossa presença no mundo, nosso papel na sociedade e depois também para a gente intervir nessa sociedade, né? Ter, entender as coisas que a gente acha que não tá certo e mudar essas coisas. Além disso, a história é importante também pra gente não cair em discursos fatalistas, né? De entender, ah, o mundo sempre foi assim, então as coisas vão continuar sendo assim. Então, entender, romper com esse discurso fatalista Assim a gente compreende a nossa realidade e constrói um futuro melhor. O segundo conceito é utopia e eu acho que é um conceito super importante para a realidade que a gente tem vivido hoje, que a gente está vivendo uma realidade meio distópica, né? Então a utopia na obra freireana ela está estritamente conectada com o fazer pedagógico e aí então pensando a educação como uma ação de aposta no sujeito, né? Pensando no futuro desse sujeito. E não só que o sujeito entenda o seu futuro de forma individual, né, o que, que ele gostaria de cumprir individualmente, mas também coletivamente, né, como eu falei ali no primeiro conceito, é só o seu papel no mundo e a sua compreensão da sua presença no mundo. E aí o Paulo Freire, então, a utopia, ela é entendida como algo concreto. Isso é, é um tópico, o tópico não é o irrealizável, a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a estrutura desumanizante e o ato de anunciar a estrutura humanizante. Então, ele vai historicizar essa realidade porque a realidade não é, ela está sendo. O terceiro conceito é tempo. E aí a gente pensando o que seria da história sem o tempo. né? Ah, numa compreensão de que o tempo é algo singular, é algo que é um processo, é algo que vai falar sobre mudanças, sobre rupturas, sobre permanências, e o tempo então numa perspectiva freiriana, ele tem muito a ver com esse processo e reconhecimento das temporalidades nos próprios sujeitos, né? Então entender que um sujeito, ele é feito de passado, presente e futuro. E aí o nosso papel enquanto educadores e educadoras é fazer com que esse sujeito reconheçam uh, enquanto portadores de sua história, né? reconhecendo as suas raízes, reconhecendo de onde vieram e também entendendo para onde eles querem ir, né? qual o futuro que eles querem alçar. E aí, novamente, tem a ver com uma questão fatalista que eu falei antes, porque o tempo, ele também vai entender que o futuro não é algo dado, o futuro está sendo construído a partir do que a gente faz no presente. Né? O quarto conceito é gente e gentificação. Esse conceito tem muito a ver também com humanização. E aí ele vai falar então sobre a, as gentes e das gentes quererem ser mais. Ou seja, se humanizarem nesse processo, se humanizarem por se reconhecerem enquanto gente e se reconhecerem enquanto portadores de direitos. Ou seja, buscar a nossa humanização e lutar, então, lutar e identificar qualquer forma de desumanização, tanto em nível individual quanto coletivo. Bom, para a disciplina de história, as gentes são tudo, né? São o nosso objeto de pesquisa, né? Então, penso que esse conceito é super fundamental para a gente entender a razão de ensinar e aprender história. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho. Tem aqui na referência, então, a, a referência completa do dicionário Paulo Freire, para quem quiser procurar na internet para comprar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.